Seja bem-vindo ao canal Leituras Espíritas. Você está ouvindo o audiolivro Cristianismo e Mediunidade. Quinta obra da série Se a Mediunidade Falasse. Uma obra mediúnica do Grupo Marcos. Capítulo 3 A Queda de Pedro Felipe acorda com a nítida lembrança do que viveu. Seria capaz de desenhar todos os quadros que viu na aula. Arruma-se e vai para o colégio. Na entrada, encontra, sem querer, Avelino. Tudo bem? Fala, Avelino. Oi, como você está? Indaga Felipe. Mais ou menos... — Mas este fim de semana vai ser radical. Não quero nem saber. Vou tomar todas. Neste instante, Felipe se lembra da reunião a que assistiu com Gabriel Delaney. Você está bem? — pergunta Avelino ao ver Felipe pálido. — Tô sim. É só sono. — Também não dormi direito. Sonhei com umas coisas estranhas. Toca a campainha, dando início às aulas. Vão até a sala e se despedem. Felipe não consegue se concentrar direito. O que posso fazer? Pensa, um tanto angustiado. No intervalo do recreio, Avelino, intuído por Aureliano, seu guia espiritual, procura Felipe para conversar. — Tô com uns filmes legais lá em casa. Se quiser, lhe Que filmes? — pergunta Felipe, buscando uma brecha para ajudar o amigo. — Tem uns de terror que são radicais — comenta Avelino, empolgado. — Vai ver, são eles que lhe dão pesadelos — fala Felipe, descontraído. — Será? — pergunta Avelino, que nunca tinha pensado nisso. Hum, na verdade acho que não eu acredito que quando dormimos saímos do corpo fala Felipe e pensa que pai Joaquim me ajude cara que história maluca fala avelino e deu errado pensa Felipe mas eu acho que eu já vivi isso uma vez me vi na cozinha tinha uma mulher linda, mas que depois virava um monstro deformado. Ah, acho que deu certo. pensa Felipe aliviado. É possível sim, Avelino. Fala Felipe empolgado. Felipe explica então a Avelino o que é o mundo espiritual, de forma que conversam durante todo o recreio. Cara, eu queria saber mais sobre isso. Fala Avelino, quando estão voltando para a sala de aula. É só ler o livro dos espíritos que está na sua prateleira. Fala Felipe, empolgado e com um alívio no coração. Mas como você sabe? pergunta Avelino, espantado. Chegam na sala. Avelino olha para Felipe esperando uma resposta. É coisa de espírito. Diz brincando. Avelino continua olhando para Felipe, esperando uma resposta. Depois da aula lhe explico. E à noite, nos falamos pela internet. Combinado? Certo. Avelino está intrigado. Felipe está sem saber o que responder. Pois Joaquim e Aureliano ficam felizes. Este é o gancho para a conversa da noite que eles planejaram. Deu tudo certo. Depois do culto do Evangelho no lar, Felipe conecta-se, enquanto Avelino já está conectado lhe esperando. Tem muitas perguntas a fazer. Conversam muito sobre a vida espiritual. Felipe conta o que leu sobre vampirismo, e Avelino pergunta como saber se ele está sendo vítima de espíritos obsessores. Felipe explica... Frequentemente, nos casos de obsessão, a pessoa se sente deprimida sem motivo, o comportamento se altera sem razão, ela tem muitos pesadelos ou medo de dormir, pois quando dorme sai do corpo, encontra espíritos que lhe atacam. Algumas vezes ouve vozes ou pensamentos estranhos invadem sua cabeça. Esses espíritos também tentam impedir que a pessoa ore com fervor e também que ele estude e se esclareça. Ah, então é por isso que toda vez que penso em ler o Livro dos Espíritos, acontece alguma coisa. Comenta Avelino e, com isso, lembra-se da sua pergunta anterior. Como você sabia que eu tenho o Livro dos Espíritos em casa? Felipe pensa um pouco e responde. Estive em sua casa em espírito e vi o seu livro. É verdade? Indaga a veleno entregado. Sim. E para ser sincero, tem mais uma coisa. Você quer saber? Claro. Tem certeza? Tenho sim. Pode falar. Acredito que você está com sérios problemas espirituais. Fala Felipe com cuidado, pois não quer assustar o amigo. Você acha? Por quê? Primeiro. Observe o que você está sentindo. É verdade. O que mais? Felipe pede inspiração a pai Joaquim, pois sabe que não ajudaria em nada a apavorar o amigo. Sinto que você deveria se cuidar mais espiritualmente para que não aconteça nada de ruim com você. Mas vai acontecer alguma coisa ruim? Não, não é para acontecer, mas você precisa muito se cuidar. Se não, pode acontecer. Avelino está intrigado com tudo aquilo. O, o que eu devo fazer? Orar com sentimento sincero, pedindo ajuda dos bons espíritos e do seu anjo da guarda. Ler com atenção o livro dos espíritos. Fazer o evangelho no lar. Isso eu não sei fazer. Como é esse evangelho no lar? Eu lhe ensino. Posso ir amanhã na sexta? amanhã eu vou para a festa, fala Avelino com convicção. Se eu fosse você não iria. Você sabe que depois vai ficar aquele vazio e aquela tristeza, não é? Argumenta Felipe. Mas eu vou na sexta na festa e aí na segunda fazemos o Evangelho. Que tal? Que situação? pensa Felipe. O que eu faço? Aureliano se aproxima de Felipe e o inspira. — Avelino, acredite ou não, mas eu vou lhe dizer. Desta festa você não volta. Se eu fosse você, leria o livro Renúncia em vez de ir se destruir, mas a vida é sua. Eu só quero lhe ajudar. — E como você sabe desse livro também? — Felipe está desconcertado. Pai Joaquim sorri. — Avelino, eu já lhe falei. — Agora eu acredito. Não tenho como duvidar. Estou sentindo umas coisas estranhas. Avelino, vamos orar. Vamos fazer uma prece e a leitura do Evangelho. Depois vamos dormir e amanhã vou aí para conversarmos. Pode ser? É, pode. Vou esquecer este carnaval. Leiam o Evangelho e oram. Aureliano e Pai Joaquim coordenam a imensa equipe, que agora vai iniciar a limpeza do quarto de Avelino. O trabalho durará a noite e o dia seguinte. Será concluído durante o culto do Evangelho no lar. Soubessem os encarnados um terço da importância do Evangelho no lar e nunca viveriam sem cultivar as luzes do Cristo em suas casas. Felipe dorme feliz. Vitória espiritual, a única que tem valor eterno. Pai Joaquim beija-lhe a testa. Aureliano e Pai Joaquim se abraçam. Parece que os jovens espíritas vão mudar a terra, diz Aureliano. Sem saber, felipe conquistou uma amizade por toda a eternidade. Um dia, quando mais precisar, Aureliano, espírito de elevada condição estenderá sua mão ao jovem Felipe. Seja onde for, ele estará ao lado de Felipe quando ele mais precisar. Ao adormecer, Felipe se encontra com Ivan. — Que bom lhe ver! — fala Felipe. Parabéns por seu primeiro socorro! — comenta o amigo. — Obrigado! — responde Felipe, que não estranha mais Ivan saber das coisas. — Um dia você aprende a se manter informado sem precisar de tanto tempo. — Explica, Ivan. — Eu? Um dia vou saber de tudo que se passa, assim como vocês? — Claro. Não existe privilégio. Existe conquista, meu amigo. Hoje teremos uma palestra muito especial, tanto pelo expositor como pelo significado simbólico de sua presença. — Explica, Ivan. — Quem é? E qual é o significado? Pergunta curioso, você já ouviu falar de Pedro? Pedro? Que Pedro? O apóstolo de Jesus? Sim. Um apóstolo do Cristo? Eu vou ver um apóstolo de Jesus de Nazaré? Vamos, mas sem foto e sem autógrafo. Brinca, Ivan. Devemos abrir nossos corações para que as impressões superiores fiquem gravadas para sempre orienta o amigo espiritual. — Vamos! — diz Felipe empolgadíssimo. — Chegam ao jardim do Colégio Allan Kardec. Encontram amigos e conversam animadamente naquele ambiente de elevada beleza. A beleza desempenha uma extraordinária função na recuperação de espíritos atormentados, bem como auxilia o desenvolvimento espiritual de todos. 30 minutos antes do início do diálogo, todos vão ao anfiteatro. É a aula de conclusão do curso Cristo e Mediunidade. Ali estão nada menos que dois mil estudantes. Patrícia está sentada junto à mesa que fica em frente ao auditório. Ao lado dela, duas cadeiras vazias. Ela está em silêncio. Cabe-lhe manter a harmonia com a ajuda de todos. Eurípides Barçanufo entra, caminhando com tranquilidade, e, ao seu lado, uma figura diferente, simples e deslumbrante. Será ele? Uma agitação percorre o auditório e, ao perceber que isso poderia desconcentrar a todos, Patrícia pede. Mantenhamos o um ambiente de paz e de prece, em 30 minutos começaremos. Todos se acalmam. A harmonia do ambiente é deslumbrante. O professor e o convidado cumprimentam Patrícia e sentam silenciosos. Decorridos 30 minutos, José, que está na plateia, levanta-se, dirige-se à frente e anuncia. Hoje temos a honra de receber em nossa escola um velho amigo da humanidade, o pescador de Cafanaão, Simão Pedro. Esse amigo, como faz questão de ser chamado, vem nos falar da vida de nosso amigo divino, Jesus de Nazaré. Pedro é o exemplo do apóstolo abnegado e sincero que nunca negou suas deficiências, nunca escondeu suas quedas morais, nunca fingiu ser evoluído, para usar uma expressão espírita, como tantos fazem ainda hoje já desprevendo para não se assustarem com a simplicidade e com a sinceridade desse Espírito, que tantas vezes revelou-se a si mesmo para curar suas feridas morais e para auxiliar-nos a melhor entender o caminho que ensina Jesus. Simplicidade, amor, humildade. Vamos acolhê-lo acompanhando a prece de Patrícia. José se senta e Patrícia se levanta. Todos elevam o pensamento enquanto ouvem sua oração. Pai do Universo e de todas as formas de vida, somente sentindo o seu amor por todos os seus filhos, podemos entender a presença desse amigo abnegado entre nós. O amor desconhece fronteiras sociais, culturais e espirituais. Por isso, Apesar de nossos erros por meios diversos, poderosamente o Senhor nos diz Meu amor é infinito. Levantai-vos, vós que estáis caídos. Erguei-vos, vós que lamentais. É hora de vida, a colheita está próxima. Trabalhai e sereis felizes. Patrícia está banhada em lágrimas. Durante a prece, percebeu o que significava a presença do apóstolo junto a Eurípides no colégio Allan Kardec. É o início da última etapa do trabalho cristão no mundo, pois a presença de Pedro significa a vinda de todos os espíritos que se cristianizaram ao longo dos séculos para atuar diretamente na Terra, encarnando ou guiando os encarnados. É o fim dos tempos da iniquidade, da solidão cruel e da maldade no mundo. Patrícia identifica os verdadeiros mártires do cristianismo de todos os tempos em sua visão espiritual. De agora em diante, eles atuarão juntos de forma direta e poderosa. Por causa disso, os espíritos inferiores tanto combatem o espiritismo pois não querem se transformar e desejam aumentar o número dos que serão transferidos para outros mundos. A terra será herdada pelos verdadeiros cristãos. Os pacíficos herdarão a terra. Trago a boa nova, inicia o apóstolo. Vocês, como eu, negaram o mestre. Essa frase gera um impacto profundo no auditório. Não neguem seus erros, amigos e amigas. Eu neguei o mestre, mesmo tendo sido prevenido. Curei-me por ser capaz de assumir o erro. Não nos tornaremos anjos negando nossa realidade humana. O Cristo sempre fez questão de enfatizar a necessidade da sinceridade de nossa condição. Tudo o que disso passa tem origem maligna. Por que ele ensinou isso? porque, muitas vezes, a criatura humana quer ser o que não é, quer ser perfeita sem o sacrifício de se aperfeiçoar. É esse desejo doentio que deu origem ao mito do anjo caído. Afinal, anjo não cai, sabe voar. Fala Pedro com bom humor, estimulando a alegria de todos, e continua. O mito do anjo caído é a história simbólica do ser humano que quer ser mais do que é. Quando a lei de Deus o desmascara, ele se revolta. Não era anjo, era anjo artificial. É sobre isso que vou falar. O artificialismo dos cristãos atuais, dos herdeiros do Evangelho. Após um momento de silêncio, em que parece observar cada ouvinte, Pedro prossegue. A maioria dos espíritas atuais estranharia as práticas mediúnicas de Jesus. As regras formais e não morais do atual movimento são contraditórias com a mediunidade ensinada de forma prática por Jesus de Nazaré. Nós também nos espantávamos com o exemplo do mestre. Ele simplesmente vivia o bem. Parece pouco, mas não é. Em qualquer questão, seu raciocínio sempre era e é o do amor. Aprendemos com ele a fazer uma pergunta simples. Qual a vontade do pai? Ele não temia as barreiras e os preconceitos sociais. Atualmente, no movimento espírita, médicos que conhecem a doutrina espírita e a praticam no centro espírita não defendem as ideias espíritas em seu meio. É lamentável. Quantos indivíduos poderiam ter evitado o suicídio se eles tivessem simplesmente expressado os princípios que acreditam? Mas espíritas ensinam aos seus filhos o egoísmo, poupando-lhes uma atividade social ou a prática da mediunidade, quando tantas vezes esse seria o caminho de sua verdadeira salvação. Dirigentes ocupam-se em campanhas de mando e de poder, desperdiçam tempo valioso a ser utilizado para a organização das atividades sociais, para a difusão doutrinária, para o consolo dos milhões de aflitos no mundo. Julgam-se muito importantes para se ocuparem com os sofredores. Sabemos, em nosso íntimo, que só o caminho da verdade leva-nos à grande verdade. Por que fingir tanto? Por que querer ser o maior e sempre ter razão? Porque trair Jesus repetidas vezes e nunca dar chance para que o Cristo brilhe em seus corações? O arrependimento sincero é o único caminho que pode nos levar a Deus. Assumamos sermos espíritos imperfeitos. O arrependimento e a doação abnegada é o melhor caminho. Qualquer outra conduta é o caminho da ilusão, tantas vezes trilhado por cada um de nós. Muito obrigado por me ouvirem e desde já coloco-me à disposição para suas perguntas. O silêncio é geral. Patrícia, para incentivar as perguntas, indaga. Qual o maior desafio para o atual movimento espírita encarnado? Penso que a mudança das gerações, o Cristo, quando no mundo, nos ensinou a cooperação. Todos nós, jovens e velhos, ricos e pobres, judeus e não judeus, aprendemos a cooperar por causa da insistência firme de Jesus em quebrar todas as barreiras do preconceito que tínhamos. O movimento espírita atual esqueceu dessa lição do Evangelho. Digo atual porque Allan Kardec e Eurípides Barçanufo formam modelos cristãos, também, no que se refere à colaboração. Apesar de todo o preconceito da época, muito maior do que o atual, Kardec reunia, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a alta nobreza europeia e os operários mais rústicos, e anunciava claramente que não aceitaria que houvesse qualquer tipo de discriminação social. Além disso, participavam das reuniões mediúnicas jovens de 12 anos e senhores de avançada idade. Eurípides Barçanufo educou toda uma geração de adolescentes, não apenas para participar de reuniões mediúnicas, mas também para cuidar de enfermos e de doentes mentais. Infelizmente, esses exemplos estão esquecidos. Vemos espíritas que querem proibir jovens de participar de reuniões mediúnicas. Como será isso possível? Estariam errados Jesus e Kardec Em nome de que autoridade proíbem a mediunidade cristã? Por tudo isso, preocupa-nos como o atual movimento espírita receberá a nova geração, que tem a missão de renovar não apenas o movimento espírita, mas toda a sociedade terrestre. Preocupa-me que os atuais dirigentes, assim como fizeram os fariseus, continuam a criar regras e mais regras, em vez de vivenciarem a mediunidade segundo Cristo. Como avaliar o potencial de um jovem sem que ele participe das atividades espíritas? Como avaliar os frutos se eles não permitem que a árvore sequer cresça? Patrícia agradece e pede que outros perguntem. Um senhor idoso levanta-se e indaga. Mestre, como vencer meus terríveis desequilíbrios sexuais e ser um espírita sincero? Fui conhecido presidente espírita e tinha medo que os outros soubessem como eu era. Reprimi-me e só consegui piorar minha situação. Quanto mais me desequilibrava, mais máscaras usava para me impor ao movimento espírita. Como sair dessa armadilha? Pedro olha para ele com carinho e responde. Amigo, nosso mestre Jesus é o único que merece esse título. Existe apenas um caminho, a honestidade. Honestidade significa assumir a existência do problema e tratá-lo. Em seu caso particular a terapia de vidas passadas teria gerado excelentes resultados. Mas, infelizmente, isso também está sendo combatido por muitos espíritos, como se Jesus não revelasse muitas encarnações e planejamentos espirituais aos que tinham ouvidos para ouvir. Quem precise fingir para ser aceito em um ambiente, deve mudar de ambiente de atuação. É melhor se tornar um trabalhador apagado e abnegado, do que um líder espírita envolto em trevas. Quando Jesus ensina que devemos nos confessar uns aos outros, isso significa admitir nossas falhas e fraquezas e buscar ajuda sincera para nos fortalecer. A mentira tem levado à queda de muitos trabalhadores de boa vontade que não têm coragem de serem sinceros consigo mesmos. Todos os conflitos emocionais têm solução, desde que queiramos. Querer significa aceitar nossas fraquezas e buscar ajuda por meio da oração e do diálogo honesto. Uma jovem pergunta, Qual foi a sua experiência mais marcante com Jesus? O apóstolo pensa e responde, O ensino mais marcante do mestre para mim veio após a minha desencarnação. A grandeza espiritual de Jesus é algo muito difícil de dimensionar. Tudo o que presenciei na terra é pouquíssimo comparado ao seu poder. Fala-se com razão que o amor pode curar, pode alterar a história, pode solucionar todos os problemas do mundo. Isso é verdade, mas depois de encontrar com o Cristo no mundo espiritual, descobri que o amor pode muito, muito mais. O amor constrói universos. Tudo o que o Cristo fez em sua ida ao mundo é apenas pequeníssima fração de seu real poder. Por que não fez mais? Para não nos assustar. Isso é amor. Conclui o apóstolo, calando-se de emoção. Como melhorar o atual movimento espírita? Pergunta Eclésio que, em seguida, para e se corrige. Quero dizer... Como nós, que recentemente tanto atrapalhamos o Consolador, poderemos nos redimir? O primeiro passo é assumir-se falível, questionar-se. As ideias que defendo são do Cristo? Estão fundamentadas na codificação espírita? Ou eu as reproduzo em nome de minha arrogância? Observem que não é uma postura fácil para quem tem ilusão de poder. Saber-se falível significa consultar o Cristo e Kardec ao tomar uma decisão. É se perguntar sempre como eles fariam, em cada situação. Se os espíritas em geral e os dirigentes espíritas em particular, se fizessem esta pergunta, em vez de consultar os poderosos do momento, a fraternidade verdadeira já teria se instalado em seus corações e nos centros de atividade do Consolador. Surpreende-me ver líderes espíritas que pensam poder tudo fazer sem o auxílio direto dos espíritos amigos. Kardec nunca dispensou o amparo espiritual para suas decisões relativas ao movimento espírita. Hoje, porém, dirigentes se reúnem e quase nunca nos consultam. A arrogância não é um bom caminho. A autossuficiência não os ajuda a entrar pela porta estreita, que conduz a Deus. Na Casa do Caminho, todas as decisões importantes eram meditadas, segundo os ensinamentos de Jesus, e orientadas pelos bons espíritos. Porque os dirigentes de hoje dispensam o amparo direto dos espíritos? Serão infalíveis? Conclui o apóstolo. Eurípides levanta-se. É o momento de passar para outra atividade. Ele pede que se crie um poema em homenagem à visita de Pedro ao colégio Allan Kardec, relacionando o que foi aprendido com a vida emocional de cada um. O professor sabe o significado espiritual daquele momento. O apóstolo decidiu iniciar sua nova tarefa com os mais necessitados, os desertores do Consolador. Certamente não é possível mostrar todos os poemas aqui, então apresento dois. Um de Patrícia, o outro de uma senhora de nome bem conhecido no movimento espírita e que, por isso, não será identificada. Segue primeiro de Patrícia. Pedro, és pedra, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, disse o Cristo ao amigo pescador. Contudo, ele nos disse que a pedra, a base da igreja do mestre, não é Pedro, é a pedra. E que pedra é essa? Pedro explica. É a pedra que liga e edifica, é a pedra que não quebra, é a pedra que inspira a pedra da igreja. É a base, é a mediunidade. Mediunidade é a base da igreja do Cristo, porque ensina o Mestre. Deus é Espírito, sua igreja é espiritual. E agora o da Senhora X. Senhor, mandei e não servi. Hoje vi o apóstolo e senti tua mensagem para mim. Maria que manda, sai da poltrona, da cadeira da direção, vai. Vai aprender a amar teu irmão. Estuda. Não atrapalhe o trabalho do mestre achando que sabichão é palestrante famoso que só sabe dizer não. Não há mediunidade simples e ética a ser vivida por todo bom cristão. Não ao o Cristo, que é chave para a fama e para ganhar dinheirão. Mediunidade com o Cristo. É simples ato de abnegação. Ser cristão é dar um grande silencioso não aos valores do mundo vão. A tarefa de encerramento é sugerida pelo apóstolo. visitar os enfermos e transmitir-lhes as energias e ensinos daquele encontro. Pedro inicia sua tarefa de forma simples, beneficiando vinte mil pessoas. É o poder do amor... Que não multiplica apenas pães. Pensa Felipe ao sair após o encerramento. No dia seguinte, Felipe vai à casa de Avelino, faz o culto do Evangelho no lar e aplica passes no amigo. Como gostaria de contar tudo o que tenho aprendido, Avelino. Pensa Felipe. Ainda não, orienta Pai Joaquim. Afinal.